A paz do Senhor, irmão Giovanni. Boa noite, meu querido. Irmão Giovanni, eu lhe confesso que eu fico sem palavras para tentar descrever o que eu estou sentindo agora. É muito triste, irmão Giovanni, ouvirmos um relato tão verídico, tão sincero, tão verdadeiro como esse que a filha desse obreiro é, passou para gente. É muito triste, mas é verdade. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas de minha família e, permita a sinceridade em falar, algumas pessoas chegaram para mim e disseram você está ficando famoso, porque por onde eu passo... É pessoas relatando a sua coragem e relatando é, os áudios que você tem gravado é, no grupo, também no YouTube, que está lá no YouTube, os acessos desse, desses áudios e etc. Então, você tem sido uma ferramenta de coragem, para abrir os olhos de muitas pessoas. E eu disse o seguinte, que eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o meu meu papel, muito embora também encontro com algumas pessoas que dizem que eu estou bem e que não vale a pena ficar remoendo esse assunto, que independentemente de qualquer coisa, é o pastor da igreja, porque é o pastor da igreja porque o pastor da igreja. Todavia, irmão Giovanni, quando nós escutamos um relato feito esse, é... nos tira de qualquer zona de conforto. É difícil, mas tem que se falar a verdade. Hoje, na atualidade, hoje, agora, na atualidade, Existem muitos irmãos na mesma situação que esse irmão se encontrava e que a família desse irmão se encontra. Existem muitos e são homens de Deus, irmão Giovanni, são homens de Deus de uma tal forma que os filhos, os parentes, eu não sei se o senhor lembra que um dos meus últimos áudios eu relatei um fato sobre um obreiro, amiguíssimo meu, que está passando por algo semelhante. E eu não citei o nome desse obreiro, porque semelhantemente a esse irmão, ele está agindo da mesma forma. Está entregando a Deus, não quer agir e não quer que a família, que os filhos vão lá no tempo central ou coloque o advogado para resolver a situação dele. Então, eis aí mais um fato com um triste final. Então, queridos, vocês que muitas vezes entram no grupo de Penetra e que muitas vezes pegam o nosso áudio com terceiros para jogar lá no tempo central, para se sentirem a pessoa mais útil para o pastor... Ailton José Alves, para o pastor Ailton Júnior, e para o pastor Isaac Silva. Você deveria acordar para a realidade e ver que é uma realidade triste, uma realidade triste e deplorável o que esses obreiros estão passando. As únicas pessoas, queridos, que estão se dando de bem são os bajuladores do pastor Ailton, que estão lá no Tempo Central, são aqueles apadrinhados por ele que estão em cidades de destaques, que matam e morrem por ele. Por eles, a, a esposa pode morrer, o filho pode passar necessidade, mas pastor Ailton, não. Pastor Ailton, não. Ninguém, ninguém toca no meu pastor, não. Meu pastor é o meu pastor. Meu pastor é, o, é um homem sério. O meu pastor é o meu pastor. Agora, você acha certo esses líderes cometerem esses atos aterrorizantes com esses obreiros? Você acha isso viável? Não porque a igreja completou 100 anos, aí isso é o diabo, o capeta, o coisa ruim, o chifrudo, que está levantando esses irmãos para estar caluniando, defamando a pessoa, a figura, a imagem, a celebridade, a autarquia do pastor Ailton. Meu irmão, nós estamos aqui relatando e mostrando fatos verídicos, de desvio de conduta, assédio moral, descaso com o ser humano. Aí eu quero fazer minhas palavras do irmão Sandro, que está lá em Brasília. O meu cachorro, irmão Sandro tem um cachorro que tem cinco meses, eu tenho uma dog alemão, a fêmea, que ela está com um ano e quatro meses, e é vacina, é uma boa ração, uma boa alimentação, Banho, shampoo, é todo um cuidado. E muitas vezes tratamos melhor animais do que os seres humanos. Então, isso é muito triste, meu irmão. Já chegou o tempo de dar um basta nisso. Em nome de Jesus, acordem para a realidade. Acordem para a realidade. Vocês estão vivendo hipnotizados. Pela Rede Brasil de comunicação, vocês estão hipnotizados pelas mensagens encomendadas, pelas mensagens camufladas, pelas mensagens, pelos PFs que aqueles homens lá no Tempo Central eles estão fazendo, estão jogando para que vocês possam absorver. Mas que na realidade, nem eles acreditam no que eles falam. Nem eles acreditam no que eles falam, mas eles estão cauterizando as vossas mentes, estão manipulando as vossas mentes para que vocês possam acreditar neles. Eu tenho amigos que são presbíteros e sabem que é um absurdo, a igreja está só Jesus na causa. Esses homens destruíram a imagem da igreja. Mas eu não sei como é que eles ainda conseguem adotar, aceitar, se inclinar diante desse regime ditador. Esse regime ditador que os líderes dessa igreja têm implantado no meio da sociedade, no meio da comunidade evangélica. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu queria saber se esses pastores, feito o pastor Jean, ele consegue, no final da noite, no final do dia, colocar sua cabeça sobre o travesseiro, olhar para sua residência, para sua família e dormir em paz, diante desses fatos. Eu queria saber se todos esses pastores que humilham homens de Deus, que fazem isso com famílias de homens de Deus, Tenha coragem de colocar sua cabeça no travesseiro, dormir e acordar em paz. Se você tem coragem de fazer isso, é porque você não é cristão. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Você pode ir para qualquer lugar depois da sua morte. Mas o céu, meu querido, só entra santo. O céu só entra eleitos. Isso é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Aí você pega com as suas ideologias, aí vem jogar pedra no presbítero Giovanni, aí vem jogar pedra no irmão Sandro, aí vem jogar pedra no irmão Daniel Nascimento, aí vem jogar pedra em tantos e tantos outros irmãos que estão apenas revelando e falando de fatos contundentes e aterrorizantes praticados por esses homens. Isso é o um cúmulo do absurdo, meu irmão. Eu peço a Deus que você ainda tenha um tempo, que vocês tenham um tempo de acordar para a realidade e ver o que vocês estão fazendo. E ver o que vocês estão fazendo. Pega o teu dízimo, pega a tua oferta, procura uma igreja séria e deposita lá na salva porque manter, sustentar esse regime é um absurdo. E repito o que eu falei em um áudio anterior, algumas semanas atrás. Sabe por que você ainda, tá deve... Sabe por que você ainda está defendendo esse sistema? Porque ainda não mexeram com você. Porque ainda não mexeram com alguém da tua família. Se isso um dia acontecesse ou viesse a acontecer, você ia ver o quanto é doloroso, você ia ver o quanto é complicado. Então, quer dizer que um obreiro passa mais de 20 anos fazendo a obra, aí agora a igreja dá menos de um salário mínimo para ele, hein? promete construir uma casa, e toda essa dificuldade, todo esse processo, e quando constrói, ainda diz que a casa que foi construída é colossal, é, é demais para o casal, para o casal de obreiros que vai residir na casa, isso é um absurdo, meu irmão, isso, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, demais é a cobertura que o pastor mora, demais são as casas de praia, demais são as fazendas, são os sítios. Demais são os carros que eles têm, blindado. Demais são os salários abusivos que eles colocam no bolso todo mês. Demais são as regalias que eles têm. Isso sim é demais. Isso sim é revoltante. Isso sim é demais. Agora, ajudar um obreiro que dedicou sua vida, sua história, fazendo uma obra, ganhando vidas para Jesus... E no final da carreira ser menosprezado, ser humilhado, ridicularizado, isso é o cúmulo do absurdo, meu irmão. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu não tenho pena e eu não vou dizer assim, peço a Deus que tenha misericórdia da uma desses homens. Eu não vou dizer isso, não, porque eu vou ser hipócrita. Eu vou ser hipócrita. O meu desejo é que Deus arranque extrai, escrua crua eles do poder e marque um encontro com eles, para que eles possam saber como é que a banda toca. Porque isso é o cúmulo do absurdo. E vou dizer para os obreiros que hoje são considerados como celebridades para o pastor, gestor, presidente. Cuidado que o quadro pode mudar, viu? Hoje você está lá em cima e amanhã você pode estar tá lá embaixo, aí você vai ver o que essas pessoas estão passando, você vai sentir na pele, e eu não estou falando de adultério não, porque basta você cometer alguma coisa, fazer alguma coisa, falar alguma coisa que não agrade chegar lá no tempo central, e você vai ser excluído de tudo, porque antigamente o obreiro era disciplinado e afastado quando adulterava, Hoje é só ele falar alguma coisa que o gestor presidente não goste, que ele já está excluído, já está escanteado. Então se policie, cuidado, porque hoje você está humilhando, mas amanhã você pode provar desse mesmo veneno, você pode ser humilhado também. E não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida sobre isso. A hora que isso é o cúmulo do absurdo, é. Isso é um descaso. Com aqueles homens que são homens de Deus e são é um descaso, e Deus vai pedir conta, viu? Deus vai pedir conta. Isso não vai ficar desse jeito, não. Deus vai pedir conta. Que a igreja acorde, desperte e abra os olhos para essa dura, verdadeira e cruel realidade.